Os ministros da SD 2 decidiram que indenização que substitui a estabilidade de trabalhadora grávida se conta a partir da dispensa sem justa causa e não da data do ajuizamento da ação. A trabalhadora procurou a Justiça do Trabalho em São Paulo pedindo indenização da empresa por não ter respeitado a estabilidade de gestante prevista em lei. O regional reconheceu que a empregada tinha sim direito à indenização, mas determinou que o pagamento fosse feito a partir da data em que ela entrou com a ação até a data do fim da estabilidade provisória de gestante. A trabalhadora não aceitou e recorreu ao TST. No recurso, ela alegou que a indenização deveria ser calculada desde a data da dispensa imotivada e argumentou usando a súmula 224 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O relator do caso, o ministro Guilherme Caputo Bastos, negou o pedido por entender que o dispositivo não tem força de lei. Mas o relator ficou vencido. O ministro Vieira de Melo discordou porque, para ele, a súmula constitucional assegura à empregada gestante condições para a subsistência dela e do bebê até cinco meses depois do parto, sendo proibida a dispensa do emprego. A indenização deferida reclamante não é um direito, a meu ver, independente da garantia de emprego assegurada gestante, de modo a exigir uma norma específica regulamentadora, mas apenas uma forma de retribuir os direitos da gestante do nascimento quando inviabilizada a reintegração no emprego em face do transcurso do período estabilitário. A maioria da SDI-2 seguiu a divergência e a trabalhadora vai receber a indenização calculada desde as dispensas sem justa causa até cinco meses depois do parto. O direito ele é contemporâneo à concepção. E é tão objetiva essa responsabilidade, porque a própria gestante pode ignorar logo nos primeiros dias que a empregada que ela própria esteja grávida.